Uma coisa que sempre me incomodou no Minecraft é que o Ender Dragon não fornece nada além de aquele ovo do dragão e experiência. E levando em conta que eu tô trabalhando para reformar todo o End para fazer uma super base lá e que os fósseis do Minecraft não fazem o mínimo sentido, eu decidi criar o meu próprio, o fóssil do Ender Dragon. Se você quer ver como ele ficou, vê o vídeo até o final e se inscreve no canal, tá bom? Sabe, Pequetrack, eu tava pensando aqui. A irmandade é meio doida, né? Se não bastasse um villager aqui, agora tem um Monstro diametista? De não, <risos> deixa eu ver aqui fora. E ele tá fazendo uma carinha meio duvidosa, né? Não parece aquele emote meu pensativo? <risos> mano, que, quem é membro aí tem um emote, comenta com ele aí. Por sinal. Oh, assim, assim, vou falar de mim, né? Essa pracinha que eu fiz com maneira <risos> e eu quero fazer mais algumas coisas bem legais. a tá? pensando até numa construção de sobre baiacu aqui. Depois eu mostro. Mas, tipo assim, não é só eu que tô trabalhando na Irmandade. Como vocês podem ver, mano, a galera tá, tá em peso aqui, Ó. Tem essa estátua, como eu falei. Deixa eu fazer, um, fazer um parkour aqui ó, nas, nas folhas, aqui é pra mostrar pra vocês. Tem o design de interiores que o Pedro fez aqui, ó, mano, altamente treinado, né? E olha, e desse outro lado da vila, mano, também tem coisa, ó. Tem um Phantom gigante segurando um globo. Tem essa própria usina aqui que eu tô em cima, né? Tem é a casa do Delete ali, tem vários biomas. E olha, tem uma coisa de Skook aqui. Vamos dar moeda. Peraí, vocês podem dar um Ah, eu não sei como funciona, eu vou embora. Tchau, tchau, tchau, boa tarde. Passar bem, tá? Passar bem. <risos> tem até uma fornalha. Não, mas pera, foco, foco, foco. Fo fo Muitos de vocês provavelmente quase todos todos já derrotaram pelo menos uma vez na vida o Ender Dragon, o último boss do Minecraft. Se você já derrotou ele alguma vez, não vai vale emitir Antônio 18, não vai mentir Mas uma coisa é fato, fora o ovo do dragão Que só é dropado uma vez no Minecraft Ele não fornece nada E eu fico doido com isso, porque pra mim não faz sentido Aí eu queria alguma coisa pra dar mais valor Pro dragão, aí eu pensei Ó, oh, se tivesse alguma coisa pra lembrar Que o dragão já esteve lá, ia ser da hora isso meu cérebro apitou, no Minecraft Tem fóssil, ó, oh, eu tô até aqui na Wikipedia do Minecraft, e como vocês podem Ver, tem alguns fósseis, como Esse daqui, que parece um casu de tartaruga gigante, esse que parece um rosto bem feio, não sei o que é isso. Esse que parece o Amobus, esse que parece uma salsicha e mais três que são de basicamente costelas. Agora me responde, qual desses é de algum mob do Minecraft? Nenhum Nenhum mob do Minecraft se compara o tamanho do fóssil ou tem algo parecido com ele. Então já que não dá para eu escavar o meu próprio fóssil de Ender Dragon, por que não fazer? É, se bem que agora, levando em conta que o Pedro fez um sapo desse tamanho, dá para fingir que algum fóssil é dele, né? De qualquer forma, Traff, eu tava dando uma olhada aqui e a gente vai precisar de muitos, mas muitos blocos para fazer esse projeto. Então a gente vai ter que botar a mão na massa e não dá para ficar enrolando. No último vídeo a gente fez um teste aqui na nossa mob farm. Para quem não tá ligado, aqui é a minha farm de ferro junto com mob farm de experiência e itens. O problema é que essa lava queimou toda a madeira que eu havia deixado aqui antes. É meio óbvio, né? Eu que fui meio, meio tongão, né? Aí eu troquei para o bloco de cogumelo que aparentemente está funcionando. Então a parte 2 do plano então, é só subir tudo aqui de cogumelo e fazer a cobertura com outros blocos de decoração. Então então comentem aí, vocês acham que vai ficar legal se eu fizer um cogumelo gigante aqui? Bom, comentem aí que nós fazemos faz depois. Agora eu tenho outra coisa para fazer. A primeira parte do nosso objetivo de hoje é ir para o Nether, pois é nele que a gente vai arrumar o primeiro bloco que a gente precisa para fazer um fóssil de Ender Dragon. Fazendo uns cálculos básicos aqui, o bloco de osso é um dos primeiros 744 blocos que a gente vai precisar. Me desejem sorte. Na real, para facilitar nossa vida, seria melhor a gente ter uma lista de objetivos, né? Então, que tal assim? Primeiro de tudo, editor, bota a lista aí. agora Vamos acrescentar alguns blocos, bloco de osso, folha, escada de quartzo, vinha, laje de quartzo e espelhotema pontiagudo. Tá, agora a gente primeiro apaga essa lista toda, porque a gente não tem nada, né? E vamos atrás de tudo. Vai, vamos lá. Bom, o primeiro passo de tudo é a gente ir pro Nether para pegar os blocos de osso, né? Porque para fazer isso, tem que estar no Nether. Então vamos para lá já. E se eu não me engano, o Phantom tá lá e eu queria falar com ele. Por causa que, querendo ou não, como fazer coisa no Nether, eu preciso saber o que pode, e o que não pode fazer para não arrumar briga, né? Ô, Panto, aqui, Panto, abre para mim. Né, LG? o que abrir pra você? Tá sem passaporte? Tá, tá guardado. Ah, tá. <risos> oh, tá deixa eu tá. te perguntar uma coisa. É. Eu queria muito pegar bloco de osso. Como que funciona? Tem que pagar? Já tô liberado por teu passaporte? Qual que é o rolê? Aí vai depender, LG. Você quer pegar o osso matando o interesqueleto ou você quer pegar os blocos de osso que tem espalhado no mapa? Os blocos de osso que tá largado por aí. Ah, então acho que vai ser de graça, mano. Tá bom, eu vou pegar um pouquinho, tá? Só 744. É. Oh, oh, oh, oh, pera, peraí, peraí, Você <risos> não falou que ia é desmatar todo o osso do... do meu Nether aqui não, mas nada é infinito. E pensa comigo, ó, oh, pensa comigo. Já que as pessoas vão sair para andar para cá e não vai achar mais bloco de osso, elas vão ir perguntar para você sobre isso no futuro. Aí você pode falar: Ó, oh, eu tinha algo por um precinho, daí tu começa a lucrar com as pessoas. Eu tô te ajudando nessa. Te, te vai dele. LG. Olha, você é, hum. não, não tem uma farm lá de ferro? Tenho, tenho. Ah, você tá vendo que aqui eu botei uma lojinha que vende ouro? Sim, tô vendo. Se você se comprometer a botar uma lojinha que vende ferro aqui, eu deixo você pegar. Tá, eu abro uma franquinha de, de, de vender no ferro aqui, mas o lucro da loja de ferro é meu? É todo seu, a loja é sua. Só quero que você bote uma loja aqui. É só isso que eu quero. Tá, eu, eu vou colocar aqui desse terreno, então, aqui. Pode ser na frente do ouro, aqui do ladinho, tá bom? Ó, pode ser, é uma boa ideia, boa ideia. A galera sabe o que é uma área de minério. Então, tá. Então é nóis, tá bom? Tchau. Ah, tá, tá, tchau. Beleza, falamos com o Mano Phantom. E olha só, então aqui que é a loja de ouro, né? Bloco de ouro. Oito diamantes cada pack. Ah, tem desconto. Então, 8 diamantes, um pack de bloco de ouro. Ó, oh, te falar que isso é bom, levando em conta que na nossa lista de objetivos tem quartzo. E pegar quartzo com trocas é bem prático, na real. Ou será que não? Bom, a gente vai pensar sobre. Por agora vamos pro nosso foco que é achar fósseis. E para nossa sorte, achamos o primeiro em menos de 10 segundos. Nossa, Azar, ele é petitiquinho. <risos> Assim, nada demais, né? Seis já foram. Só falta o quê? 730 e poucos? Quase nada. Ó, achamos outro. Ah, mas que tá muito ruim, vamos embora. Eu quero, eu quero achar um fóssil daqueles bão, tá ligado? aqui, ó. Agora sim tá falando a minha língua. Mano, esqueleto, não, não, não me enche o saco, senão você vai virar fóssil também. Boa tarde. Vamos ter uma conversa aqui, ó. uma conversa que é o nome da minha espada. <risos> Oh, mas como eu tô vendo aqui nessa área, já tá sendo bem mais fósseis. Na real, eu parei aqui e lancei uma conta, uma matemática. A gente precisa de 11 packs e 40 blocos de osso. Tá, isso vai demorar um pouquinho mais do que eu esperava. Ó, uh, oh, um baixão. O mais bom desse baixão aqui é que ele tem bloco de osso. Já já vou pra lá. Eu vi uns aqui antes, mas vou pegar eles daí. Então eu comecei a pegar os blocos de osso, né? Não tenho muita escolha, né mas tá, pode até que rápido. Não vou mentir, não. Na real, acho que eu achei os bloquinhos de ouro de graça ali. Não tava mirando muito no bloco de ouro, tava mais aqui no, no como vocês podem. Nossa, não quer cair mais, não? Mas então, como vocês podem, vocês estão vendo? Eu tava mirando um pouquinho mais assim, no, nos bloquinhos de, de osso, né? Mas já que tá aqui fácil, né? Por que não? Querendo ou não, esses 16 blocos de ouro já economizam um pouquinho de diamante, né? Mas enfim, vou voltar ao trabalho, que como vocês podem ver, é, é rápido, mas é demorado ao mesmo tempo. Eu acho que é minha sorte que o Tugim me arruma essa letra, senão aí sim eu tava ferrado. Mas um dos maiores problemas é definitivamente os guests. Como vocês podem ver, toda hora eles aparecem de todo lugar e estão atrapalhando. Então eu tenho que voar até eles, dar uma espadada e tome. O engraçado é que se no futuro alguém que der mandar mandada precisar de bloco de osso, quero ver como que vai conseguir. Peraí! Eu tive uma ideia. Para você que não tá ligado, exatamente aqui é a farm de osso do Apu. E eu tenho uma parceria com ele. Cadê a entrada? A parceria é que eu deixei ele ter uma mesa de encantamentos aqui, que sumiu. Em troca de eu ter uso vitalício da farm. E essa farm tá cheia de blocos de osso. E como eu não trato meio do Apu, eu tenho direito a pegar tudo que eu quiser daqui. Teoricamente, se eu fizer assim, eu sabia. Eu tinha como conseguir bloco de osso mais fácil. Eu só tava sendo meio bobinho mesmo. Olha só, já temos quase nove packs de bloco de osso. Dos 11, 40 que a gente precisa. Alva, tá bem perto, né? O único problema é que acabou os ossos, mas comparado ao trabalho de antes, formar esqueleto não é nada. Então vamos formar isso aqui rapidão agora. Prontinho, temos osso demais. Muitos ossos. Agora eu acho que vai dar para ter todos os bloquinhos de osso que a gente precisa. Vamos ver ou oh, se faltava ficar triste, ó. 9 packs, 10 packs e 48. Tá faltando. Ah! Prontinho, os blocos de osso já foram. Agora eu preciso só de uma sugar box para guardar eles. Então, na nossa listinha, editor, pode marcar que tá pronto. O próximo é bem fácil. Faz aqui duas tesourinhas já vai dar e a gente vai sair atrás de pegar folhas. É, sim, e, e, esse é o mais fácil, literalmente de todos. Prontinho, as folhas foram Olha, coube tudo no mesmo. Então, editor, pode conferir também na lista. Estamos chegando lá, galera, Estamos chegando lá. Agora a falta vinha. Eu vou fazer mais uma tesoura e vou pegar algumas poucas vinhas. Eu não vou pegar a quantidade total, porque querendo não, a vinha espalha com o tempo. Então dá para pegar, tipo sei lá, 10 e ela vai crescendo, sabe? Então já que a vinha é fácil, pode concluir já, editor. Pega lá daqui a pouco a próxima parte que vai ser um pouco mais embaçada. Passada, e eu acho que a resposta para ela é para aquele lado. Na real, é para aquele lado. Eu vou precisar de um montão de ponte pontiagudo para fazer os dentes do fóssil. Você não tá ligado isso? É aquele estalactite. Na real, peraí, eu acho que é mais fácil mostrar. Vamos só ir para o local que a gente chama que que a gente chega lá rapidinho. Vocês vão ver. Ainda mais que a gente faz de elytra agora. Eu falei que não ia usar muito, mas né tô doido, né? Eu sou doido da elytra agora. <risos> Bora, é ir para lá que ele já acha rapidinho, vocês vão ver. Até porque eu me lembro, não sei se vão lembrar, mas tem uma caverna de espelho tema, literalmente exposta, mano. Só quem vê todos os episódios de Irmandade tá ligado. Se você não vê, mano, se inscreve aí, ó, e ativa o sininho para tá vendo tudo, né, mano que... oh, a série tá muito boa. E também tem o um link na descrição completo para você ver ela. Né? Que esse monumento aqui, ó, que estragou tudo nessas paredes. Ó, oh, tem outro aqui? Nossa, mó perto, né? Bom, eu acho que era por aqui, né? Agora você tem que torcer para eu achar. Aqui, ó. Ah, falei! Eu não falei? Eu lembrava disso aqui. Eu tava certo. Ó, tem essa caverninha aqui, ó, de espelho. Tem uma ponte aguda e exposta. Muito da hora, né? Não vou nem mexer com ela. Olha a outra aqui, ó. E tem essa daqui, que é a parte normal, né? Que é a parte escondida. Como que funciona? posso quebrar assim, ó. Ah, posso. Aqui vai ser coisa rápida, porque eu preciso só de 34. Pronto, peguei até um pouquinho a mais aqui. Editor, já pode conferir na lista que foi espelha até uma agudo Foi minha flechinha na cabeça. Agora é mais fácil. Agora só falta quartzo. Eu tenho duas opções para esse quartzo. Eu posso ou minerar ele ou fazer trocas. Não é à toa que eu tenho até uma hora aqui. Eu pensei em fazer troca, mas eu descobri que não vale a pena. A parte que minerar quartzo é bem fácil, então vamos pegar ele. Gente, eu tentei ser, ser um Mukirana e abrir meu baú lá, mas não rolou não. Eu só tinha 21 quartzo, não vai dar para nada. Mas já deixei aqui no meu inventário para economizar tempo a cada segundo é milagroso nessa situação. E olha, olha o meu amigo sabe ele? Vamos falar com ele, mano. Ó, oh, Maze. Ô, oh, meu grande amigo LG. E aí, cara? é, yeah, mano. Tranquilab, tu? Tranquilab demais, mano. E aí, cara? O que que tu tá fazendo? Mano, tendo lá pro Nether minerar uns quartos. Quer me ajudar? Dando nós trocar uma ideia enquanto isso? Cara, eu já tenho uns quartos legais. Você quer comprar de mim, não? <risos> Peraí, o que seria quartos legal? Tipo assim, um pack? Eu tenho um baú inteiro desse quartzozinho que você acabou de pegar aí na mão. Trato certo, feito. Vamos, vamos. Aonde? Quando? Tá, então vamos fazer o seguinte, LG Vira de costa um pouquinho que eu vou pegar no lugar secreto Você não pode saber, tá? Pera quanto vai custar? Eu vou buscar o pagamento Calma, tá, pera aí é... Hum... Deixa eu pensar, quantos você vai querer? Que tal uma sugarbox box cheia? Uma shuker cheia? Cara, eu vou cobrar cinco diamantes pra você, como você é meu aliado, meu chegado, meu compadrecido, tá bom? Não, tranquila, então. Eu vou lá em casa pegar cinco diamantes. A gente se encontra aqui ou lá em casa? Ah, é melhor lá em casa, porque... Na sua casa, no caso, porque... Tá morando comigo? <risos> não. Ah, tá. Não, não, fe não feche Cuidado com o seu chão, só digo isso. Oi! Tá, tchau! tá brincando, tá brincando, tá brincando. Vou meu teto, agora eu vou roubar meu chão, mano. Que tá acontecendo, ó? Já aproveitei aqui, ó. Separei um cortador de pedra, uma sugar box vazia e os cinco diamantes. Peguei aqui da nossa coletânea, guardei os ouro também. Mano, que sorte! Eu falei assim, mano, eu vou chamar o mês para minerar. Nós conversamos, mas vai ser mó da hora. E ele tinha olha, ele tá ali já. Pera, não vou perder tempo. Não vou perder tempo. Não eu tô muito feliz. Vocês não têm ideia. Eu tô muito feliz mesmo. Ô, ô, LGZ, ó, LGZ, ó. Aqui, ó, a... do... põe aí mais rápido. É verdade, não é verdade. <risos> tá, vou colocar aqui. aí, tá, tá faltando uma parte, né? Tá, tá farto eu não digo... Peraí, peraí, peraí. Oh, o cara trouxe... Oh, ainda bem que eu trouxe shaker Box. Não, peraí, calma aí. Já leva seu diamante também, aproveita. Ah, tá, boa. Achei que vou, pelo menos, você não vai me passar a perna. Tá, pera aí. Ah, Aí, LG. Cheguei, cheguei, cheguei. Tá Opa. aqui, tá aqui, tudo o restinho. Tava na Jinkerbog. Tava aqui, ó. Tá comendo marshmallow imaginário aqui esperando. Ai. Ah, desculpa, eu demorei muito. É que o lugar que eu, que eu escondo minhas coisas é um pouquinho longe. Enfim, tá tudo bonitinho ali, tudo certinho, ah. LG. Mano, brigadasso, mano. É que eu, eu vou fazer um, um fóssil. Quer dizer, eu achei um fóssil. Aspas, entendeu? Ah, entendi. Entendi, cara da hora, velho. Espero que isso ajude a ah, tamo junto, mas ajudou demais. Ó, precisar pescar uns peixinhos, pode usar minha fonte aqui. Não tem peixe, mas fica à vontade. Tá, <risos> Tchau. tem abelha ah. nesses lugares aqui. Ainda não, eu vou trazer depois. Eu já tenho todos os recursos para pegar. Só que eu ainda não achei, tá ligado? Mas depois, mas eu trago depois. É porque eu quero pegar algumas coisas aqui. Mas valeu, LG. Até uma próxima, até, até, até. editor. Põe a lista aí na tela, pode marcar lá toda como concluída. Agora que a gente tem uma choker uma box toda de quadro, dá para craftar tudo, então dá tudo certo. Agora vamos partir para construção, né? Eu ainda não escondi esses pau aqui, não. Não deu tempo, não, gente. <risos> Ó, mas deixa eu falar para vocês. Eu tava vendo aqui e como a gente já tem os villagers aconteceu uma coisa bem engraçada. Olha, ó esse aqui são os dois villagers iniciais, o da savana e o que era o normal. Ele virou o villager do dente do nada. Não sei o porquê, mas tá bom, né? Eu depois eu renomeio ele e tudo certo. Já o, o, o nosso príncipe ou princesa, eu renomei como a e tá aqui. ó Eu ainda não decidi se vai ser o príncipe ou a princesa e nem o nome. Eu tô lendo os comentários do último vídeo ainda para me decidir. Mas eu sei que na hora que eu for fazer um palácio, eu renomeio o daí. De qualquer forma, agora já que a gente vai fazer um fóssil de dragão, o que eu preciso fazer para começar tudo é demolir essa casa. O engraçado é que a casa não tem nem uma semana de vida, já já está sendo demolida, né? Tadinha. Mas é que eu tava pensando aqui, mano, nos testes, e o fóssil do dragão vai ficar muito doido aqui. Ah, e por sinal, esse fóssil de dragão, eu misturei algumas coisas da internet que eu, que eu testei e o House como me ajudando a fazer vários testes numa, numa cópia do mapa, mano. Então, obrigado, Heart, tá bom? Ó, oh, ficou até. Até que não ficou ruim, não, se assim, essa árvore aqui vai, faz vai, farta? Não, não faz. árvore não, é uma casa, né? Até me confundi aqui, ó. Mano, eu coloquei uma madeira aqui nesse baú. Deixa eu pegar ela aqui, olha. Digamos que eu tô devendo um reparo para essa árvore aqui, tadinha. Eu já arrumar ela. Pronto. Agora sim, temos as sucker box, cortador de pedra. Todos os itens aqui. Acho que tá crafting table também, né? Vai aqui. Agora a gente tem como fazer tudo. Tanto as escadas quanto as lajes. Não é não, amigão? Olha, pegou até uma profissão aqui, ó. E fofinho. Enfim, mãos a Obra. E, ó, vou te falar que, para ser sincero, eu tô amando trabalhar com o The End. É a primeira vez que eu pego algum local para reformar e eu vou do começo ao fim. Eu tô aprendendo a construir no Minecraft finalmente e eu tô muito realizado com isso. E, ó, ficou pânico, hein? E tá pronto! Ainda bem que a gente pegou esse recurso certinho, porque, mano, que da hora que não voltou nada. Olha isso, olha, olha, olha o crânio do dragão, que da hora, gente. Beteu o resto da espinha dele começa a vir entrar no chão aqui. Não, de verdade, editor, faz tem que bonitinho mostrando tudo aí para todo mundo ver, mano. Que olha. Olha só que maneiro. Mano, eu já até subi aqui, mano. Eu cara até subir aqui pro take. Mano, aqui, ó. Dominou o dragão do fim. Mano, que da hora. Se você curtiu o nosso fóssil do Ender Dragon, não esquece de deixar o gostei e se inscrever no canal. E vai ter muito mais projeto doido aqui no Minecraft Irmandade. É nóis, mano. Nossa, que da hora, vamos